Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos resolver um exemplo sobre o valor crítico para um determinado nível de confiança. Esse exemplo diz o seguinte, Helena quer construir um intervalo z de uma amostra para estimar qual a proporção de computadores produzidos em uma fábrica tem um certo defeito. Ela escolhe um nível de confiança de 94%. Uma amostra aleatória de 200 computadores mostram que 12 computadores têm o um defeito. Qual valor crítico Z estrela deve ser usado por Helena para construir esse intervalo de confiança? Bem, antes mesmo de pedir para você pausar esse vídeo, vamos relembrar o que é um valor crítico. Lembre-se, todos os pontos nos intervalos de confiança têm alguns parâmetros populacionais verdadeiros. Nesse caso, é a proporção de computadores que têm um defeito. Então, existem algumas proporções da população que são verdadeiras. Não sabemos quanto é isso, mas vamos tentar estimar. Nós pegamos uma amostra, e nesse caso é uma amostra aleatória de 200 computadores. Pegamos uma amostra aleatória e então estimamos isso calculando a proporção da amostra mas também queremos construir um intervalo de confiança. E lembre-se que um intervalo de confiança com um nível de confiança de 94% significa que, se continuássemos fazendo isso, e se fôssemos continuar criando intervalos, nós continuaríamos criando intervalos ao redor dessas estatísticas. Talvez esse seja um intervalo de confiança em torno desse. E aí, se a gente fizer outro, esse seria o um intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança tem um percentual de 94% de confiança. E se a gente fosse continuar fazendo isso de novo e de novo com esses 94%, esses intervalos vão acabar se sobrepondo ao nosso parâmetro de população verdadeiro. E a forma como fazemos isso, vamos escrever isso de uma forma mais geral, mesmo se a gente não estiver falando de uma proporção. Por exemplo, a gente pode estar tentando estimar a média da população. Então, pegamos nossa estatística e aí colocamos mais ou menos, ou seja, em torno dessa estatística. Como muitos desvios padrões para nossa distribuição de amostragem, nós queremos ir para cima ou abaixo. Aí O número de desvios padrões que queremos será o nosso valor crítico vezes o desvio padrão da estatística. Nessa situação particular, nossa estatística é p chapéu dessa amostra que a Helena fez. Então, é aquela proporção de amostra que ela foi capaz de calcular, mais ou menos a estrela. Então, colocamos aqui mais ou menos o valor crítico vezes... O que fazemos para calcular o verdadeiro desvio padrão da distribuição de amostragem das proporções da amostra? Bem, você tem que realmente saber o parâmetro de população, mas não sabemos isso. Então, nós multiplicamos isso com o erro padrão da estatística. E Já fizemos isso em vídeos anteriores, mas a questão chave é que é, o que o nosso z-estrela significa? O que realmente precisamos pensar é, assumindo que a distribuição da amostragem é quase normal, aqui está a média do nosso verdadeiro parâmetro populacional, que não sabemos quanto é. Mas quantos desvios padrões acima e abaixo da média temos para encontrar 94% de probabilidade? Ou seja, 94% da área. Bem, essa distância bem aqui, onde isso é 94%, esse é o z estrela, que está bem aqui. Agora, tudo o que precisamos fazer é pesquisar em uma tabela z. Mas, mesmo assim, temos que tomar cuidado, já que você sempre precisa tomar cuidado com o tipo de tabela z que você está usando, ou até mesmo se você estiver usando uma calculadora, porque muitas tabelas de z serão apresentadas assim. Para um determinado z, eles vão dizer qual é a área total indo todo o caminho desde o infinito negativo até z desvios padrões acima da média. Então, quando você procura em muitas tabelas z, você vai ter como resposta toda essa área. Bem, uma forma de pensar sobre isso é que queremos encontrar o valor crítico. Nós queremos encontrar o z, que deixa 6% sem estar pintado, ou seja, que deixa 3% sem estar pintado aqui. Mas de onde eu tirei isso? Bem, 100% menos 94% é 6%, mas lembre-se de que isso vai ser simétrico à esquerda e à direita. Então, você vai querer 3% não pintado aqui e 3% não pintado aqui. Então, quando eu olho uma tabela Z tradicional, que está vendo deste ponto de vista, essa área acumulativa está encontrando um Z que está deixando 3% não pintado aqui. Que significaria que z está preenchendo 97% aqui e não 94. Mas se eu encontrar esse z e vir aqui do outro lado e também deixar 3% não sombreado, aí sim teremos a verdadeira área que estamos preenchendo, que nesse caso é 94. Então, vamos dar uma olhada nisso. O z que encontraremos preenche 97% da área, certo? Vamos observar essa tabela z aqui, então. Isso é o que você teria em mão se fosse fazer um teste de estatística. Aí a gente procura nessa tabela onde temos 97%. Então é 97% que parece estar bem aqui. Esse parece ser o número mais próximo, já que isso é 0,0006 acima dele. Isso aqui é 0,0001 abaixo dele. Então vai ser esse aqui. Aí a gente olha o valor de z que está nessa linha. Vindo aqui no início temos 1,8 e aí Voltamos aqui e olhamos o número que está acima, nessa coluna. Nesse caso, é 0,08. Sendo assim, o nosso Z é 1,8 mais 0,08, que, nesse caso, é 1,88. Vamos voltar aqui para outra tela. Como o nosso Z é igual a 1,88, temos que toda essa área, até e incluindo 1,88 desvios padrões acima da média, é igual a 97%. Mas se a gente for 1,88 de desvio padrão acima da média e 1,88 de desvio padrão abaixo da média, isso deixaria 3% aberto em ambos os lados, e aí teríamos 94%. Então, isso é 94%. Mas para responder à pergunta, qual o valor z crítico ou qual o valor crítico é z? Estrela? Bem, isso vai ser 1,88, e aí terminamos.